exato em que a cabeça de um boneco ventríloco trancado dentro de uma caixa de vidro parece piscar e mover sua boca. O vídeo foi filmado pelo colecionador Michael Diamond de Liverpool, que disse não ter nenhuma explicação para o porquê o ventríloco Fritz dos anos 40 parece se mover sozinho. Filmado em sua casa na madrugada de 20 de setembro, o filme do jovem de 48 anos mostra a porta de vidro da gaiola do boneco da Segunda Guerra Mundial simplesmente abrindo sozinha. Para o boneco ventríloco se mover, é necessário um homem o manipulando. Porém, o boneco estava isolado onde ninguém poderia controlá-lo. Bom, ninguém do mundo material. Número 2, o nosso segundo vídeo eu garanto que é o mais convincente que você verá em toda a sua vida. Apenas assista e comente o que achou. Allahu Akbar! Allahu Akbar! é lugar بسم الله. بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفى عنده لإذنه بسم الله. من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسيه السماوات والعرض ولا يأوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الله القوي وأنتم ضعفاء الله القوي وأنتم ضعفاء الله القوي وأنتم الضعفاء. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله. الله أكبر. الله القوي وأنتم الضعفاء. الله القوي وأنتم الضعفاء. O vídeo dispensa comentários, mas são imagens impactantes que mexem com as emoções até dos ateus. A porta bate com tanta força que parece que querem arrancá-la fora. E atrás não há absolutamente nada a movendo, e nem som de passos de pessoas que escutam. Na sequência, vemos uma lâmpada explodindo no teto de forma inexplicável. Isso jamais deveria acontecer. Allah. الله أكبر الله القوي وأنتم الضعفاء الله القوي وأنتم الضعفاء Número 3, o vídeo que se segue foi registrado na floresta de Boeing Groove nos Estados Unidos, por jovens que participavam de uma cerimônia de iniciação satânica em volta de uma fogueira. Até aí aparentemente nada demais, mas adivinha quem estava presente nesta reunião? Sim, o próprio satanás em sua forma física sentado ao lado deles. Detalhe, sem transfiguração, ou seja, em sua forma original animalesca e monstruosa que adquiriu após ser expulso do paraíso celestial e para as suas garras. E é claro que esse ritual não terminou bem, pois o diabo manifestou em metade dos que ali estavam. <risos> Um homem munido apenas de uma lanterna e sua câmera entrou dentro de uma igreja abandonada há mais de 30 anos. Bom, nessa altura do campeonato, já podemos concluir que os lugares que o ser humano abandona outros seres obscuros passam a ocupar. Na ocasião, o explorador não esperava se deparar com um estranho ser que parece estar habitando aquele local. A criatura emitiu gritos perturbadores. Não cabe ao XTV dizer se é verdadeiro ou não tudo o que é apresentado aqui. Portanto, cabe a você tirar suas próprias conclusões. O vídeo que se segue foi registrado numa floresta de Corrientes, na Argentina, por um grupo de amigos que ali acampava. Lá estavam eles reunidos, lanchando. Quando o jovem, que estava filmando, foi ajeitar o local onde estava sentado, Acidentalmente, acabou registrando um ser humanoide muito próximo deles, escondido entre as árvores, os observando. Assim que o ser percebeu a câmera virada para ele, saiu de cena. Na hora, ninguém percebeu somente após rever as filmagens. São imagens muito convincentes e sem qualquer indício de fraude, mas eu quero saber a sua opinião nos comentários. Nosso vídeo foi registrado por um homem que estava explorando um cemitério às três da madrugada. Lá estava ele com a câmera do seu celular e a sua lanterna, quando acidentalmente flagrou um rosto observando de trás da parede. Então ele se aproximou para ver se era alguém precisando de ajuda e quando chegou lá não havia absolutamente nada nem ninguém. Bom, seja o que for que apareceu para ele, simplesmente desapareceu do nada atrás da parede. Imagens registradas pelo canal Ehrabi Asmeia, um árabe especialista em exploração de casas abandonadas na busca de registros de fenômenos paranormais. Na ocasião, enquanto explorava a casa de uma cigana, coisas estranhas começaram a acontecer. Bismillah! Bismillah! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim! Sim, enquanto ele filmava parte de uma porta, um ventilador de teto ligou sozinho. Mas como? Se a luz do local havia sido cortada há anos. Bismillah! Bismillah! Bismillah ar-Rahman ar-Rahim! Número 2. O nosso segundo vídeo foi registrado na Rússia pelo canal Dark Ghost Paranormal. Na ocasião, o explorador foi até uma casa numa zona rural em busca de informações sobre um homem de manto verde. Além disso, há uma lenda que assombra é o local dito amaldiçoado. Há relatos de pessoas que ouviram gritos apavorantes ecoando pela floresta, além da visão de uma criatura parecida com um grande cachorro, mas que andava sobre as duas patas traseiras e uivava. Caixões também foram encontrados nos arredores, mas calma que tem mais. No quintal ainda existe um poço, do qual toda noite várias criaturas demoníacas saem de lá de dentro. Talvez seja por isso que tanta maldade ocorre naquela casa. Enquanto fazia imagens de dentro de um quarto, ele ouviu um barulho vindo da rua. Logo depois descobriu que alguém ou alguma coisa estava a caminho. Sim, alguma coisa querendo entrar naquele quarto. Крик. Крик как в тот раз. Надеюсь, это не тот мужик. Кто там? Pelo barulho, a criatura parece estar faminta. Bom, parece que o lobisomem está à espreita. Porque os porquinhos me deixem entrar. Não pelo cabelo da minha Shini xin, Depois eu pufarei de raiva, bafejarei e arrancarei suas entranhas. Que droga é essa? Ah. Eu acho que depois disso, você nem tão cedo chegará perto de um armário. Como vocês puderam ver, não há nada nem ninguém ali dentro e nenhuma linha movendo aquela porta. Isso sim é um terror completo. Parece que as criaturas já saíram do poço. Aqui vemos um saco de pano se movendo bruscamente, como se algum animal estivesse preso ali dentro. Porém, ao abrir o saco, ele viu que não havia nada.